Eu gosto de tudo em jornalismo. Eu sou um jornalista uh, fanático e muito feliz com a minha escolha. Eu já nasci jornalista, eu me alfabetizei uh, desenhando a primeira página dos jornais. Meu pai era jornalista e levava para casa aquelas folhas enormes de diagramação de jornal. E eu desenhava as primeiras páginas do jornal e a minha mãe ia corrigindo eu, assim como a Bebel. Ela ia me ensinando a escrever as letras, então eu me alfabetizei desenhando a primeira página de jornal. Nasceu para isso? Ah, ou pelo menos foi feito assim. Né? E eu guardo isso porque é a única foto que eu tenho do meu pai como jornalista. Ele foi brevemente repórter, como escrevia maravilhosamente, bem rapidamente, foi, foi chamado para ser articulista e editorialista. Ele era editorialista sobretudo. E, e articulista. Uhum. E brevemente repórter. Agora, o que é impressionante aqui é você ver a, a elegância e a, o, o respeito que o, que, o, que o jornalista tinha por si próprio. Né? Sim, pela profissão. Pela pelo... profissão. Né? Porque quando você se veste de terno, gravata, chapéu na época, sujava chapéu, sapatos, né? Sapatos, Sim. não é tênis, né? Sapato. É... Você é, Não é que você está querendo se impor ou se exibir como uma pessoa elegante. Você está dizendo para o entrevistado, você está dizendo para o público, se você estiver fazendo televisão, olha como eu respeito o meu trabalho. Olha como eu faço isso com seriedade. Uhum. Hoje eu vejo, por exemplo, esses correspondentes da Globo no, no exterior vestidos com, com esse cabelinho gel, sem gravata um que fica lá na Europa que mexe com as mãos, ele, ele, ele, ele devia estar na dramaturgia, porque ele, as mãos dele parecem nada sincronizado, entendeu? <risos> Isso te incomoda porque chama muita desvia não, a atenção, é não, na verdade, claro, ele tá né? está chamando a atenção para ele. Não interessa o que ele está falando, ele está dizendo será que isso volta, Paulo? hoje nesse mundo de egos não, não. não sei se isso volta, não, viu? Não aquela coisa da descrição antigamente não. que era obrigatória na televisão num telejornal tem esses garotos aí sem gravata o mais velho dele ter 23 anos falando sobre a crise dos refugiados na Europa por que, que eu vou acreditar nele? aí eu vou pra BBC tem um senhor de 89 anos vestido de Ternas azul marinho, Quem gravata. já cobriu a guerra branca. ali, tá desgraça bem, já, colar. já cobriu a Segunda Guerra Mundial. Sim. O espectador inglês já confia nele desde o tempo do Winston Churchill. Então, se ele diz que A é A, o cara diz, não, A é A. Se esse menininho lá, sem travata, diz que A é A, eu digo, não, meu filho, eu acho que A é Z. E aí? É. Hã? E aí? É. O que vai ser dos jornalistas, né? Como será o jornalismo? Jornalista acho que sempre vai existir. Mas o que será o jornalismo daqui para frente? Olha, isso aí é uma, é uma discussão que, na minha opinião, ela acaba se assim, resumindo ao seguinte. É, atividade de repórter sempre será necessária. Hã? Sim. Pelo vai de caminha, não os, os evangelistas, tem é. eu... sempre que ter o um repórter. É, Agora, mas hoje em dia muita é que... gente é repórter, né? Não, mas aí... Então, aí é uma questão não, de credibilidade, que de você muito... confiar... Hoje é uma praga, tem muita apresentadora, né? Qual é a sua profissão? Ah, eu sou apresentadora. Uhum. Né? Uhum. Apresenta o quê minha filha? Não, não, eu sou apresentadora. É, não, Mas não só isso, eu estou falando hoje em dia, quer dizer, a comunidade participa de um Twitter, por ah, exemplo Ah não, isso sim, Qualquer tá um certo. que está em qualquer lugar reporta o que é, está mas, vendo hum, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a atividade de jornalista é a atividade do repórter Ser jornalista é ser repórter, ou seja, chegar ali, pegar aquele fato, embrulhar, dar uma forma para ele e entregar para o espectador, para o leitor Isso aqui é o jornalista, isso aí sempre vai ser necessário Agora, isso vai ser entregue é, num jornal, na revista, no rádio, na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Não importa. É. Não, e, e também, não com importa. que profundidade.. Não, uh, não aí também né, vai ter isso. isso e sempre haverá o mau jornalista e o bom jornalista. É. E com o tempo o espectador, o leitor vai saber distinguir alho de bugalho. <música> Thank <laughs>